Afinal, carboidrato e sal retém líquido? Se retém, quanto? Fique com a gente até o final e obtenha as respostas para essas questões e muito mais. Eu sou Fábio Catutoshi, fundador do canal Equilíbrio Mundo Fitness. Este vídeo faz parte da playlist Fundamentos. Cerca de 60% do nosso peso corporal é composto por líquidos. Aqui neste vídeo chamaremos de água para facilitar a compreensão. A água presente no nosso organismo possui inúmeras funções, entre outras, regula a temperatura corporal, hidratação das células e o equilíbrio eletrolítico. O nosso corpo está constantemente buscando equilíbrio. Tanto o excesso quanto a falta de água são extremamente prejudiciais à nossa saúde. Note na figura a quantidade de água presente nos principais órgãos do ser humano. Segue agora alguns dos principais causadores da retenção de água. Insulina em excesso, causado pelo excesso de carboidrato Presença de cortisol, esse é o hormônio do estresse Período pré-menstrual, ciclo natural feminino Calor, condições externas Testosterona, em excesso, principalmente a sintética Medicamentos como anticoncepcionais e corticoides Intolerâncias alimentares e consumo elevado de sal o consumo de sal é famoso por causar retenção, seu corpo leva em torno de 24 a 48 horas para secretar o excesso de sódio que você ingeriu. Para uma pessoa saudável a dose máxima de sal recomendada pelo Ministério da Saúde é de 5 gramas por dia, que dá 2000 mg de sódio. Nesta tabela colocamos 3 tipos de sal e listamos 6 minerais, vale lembrar que alguns tipos de sal podem ter até mais de 80 minerais. Note que numa porção de 5 gramas de sal, já estamos atingindo o limite máximo de sódio que devemos ingerir por dia. Entretanto, se pegarmos o cálcio, por exemplo, mesmo se consumirmos o sal rosa do Himalaia, obteremos menos de 1% da necessidade diária. O sal refinado passa por um processo térmico para que sua umidade final fique bem baixa, e também pelo processo de refinamento e branqueamento. Particularmente, prefiro o sal marinho. Sempre vale lembrar que o equilíbrio é tudo. Então cuidado, a falta de sódio ou qualquer outro eletrólito pode causar sérios impactos à sua saúde, inclusive à morte. Essa descompensação de eletrólito pode se dar por algum tipo de patologia, ingestão excessiva ou deficitária de algum nutriente. O consumo excessivo de água também pode gerar esse desequilíbrio. Mais um ponto de atenção aqui. Boa parte dos alimentos industrializados tem o tão temido sódio em seus ingredientes. Sempre analise as informações nutricionais e busque por alimentos que tenha menos de 400mg de sódio por cada 100g ou 100ml de produto. A informação a seguir depende muito de pessoa para pessoa. Só como referência, para cada 400mg de sódio que você consumir em excesso, o seu corpo reterá aproximadamente 1 litro de água. Essa retenção é necessária para fazer o equilíbrio eletrolítico. Para cada grama de carboidrato que você ingerir, a reboque, são retidos de 3 a 4 gramas de água. Para ficar mais claro, vamos fazer uma simulação. Assumindo que você consumiu 1000mg de sódio além do necessário e 400 gramas de carboidrato que estão estocados como glicogênio. O resultado estimado nessa simulação hipotética será igual a 4 kg adicionais na medida da balança. Fora as calorias e o peso adicional dos alimentos que ingeriu e continham esses carboidratos e o sódio. O que devo fazer para reduzir o inchaço e a retenção? Você deve reduzir o consumo de carboidratos simples e o sódio, e elevar o consumo de fibras, vitaminas B6, potássio, zinco e magnésio. Essas ações irão fazer você desinchar e ter mais saúde, que é o mais importante. Se você não sabe como obter esses nutrientes na alimentação, tão pouco a quantidade, pode ficar tranquila ou tranquilo. Na playlist receitas saudáveis, anabólicas e para emagrecer, você terá tudo de forma equilibrada, com pratos lindos e deliciosos. Alguns itens que abordamos durante este vídeo. Água e eletrólitos em equilíbrio, principais causas do inchaço. Quantidade máxima de sal dia. Quantidade máxima de sódio dia. Nutrientes contidos no sal. Evitar alimentos com muito sódio 1 um grama de carboidrato equivale aproximadamente de 3 a 4 gramas de água Simulação de quanto inchamos E o que fazer para desinchar No próximo vídeo abordaremos dieta zero carboidrato Lembrando que parte dos lucros obtidos com este vídeo será revertido para uma instituição de caridade. Acompanhe o progresso na playlist doações.